Fala aí galera, você que como eu é louco por Drell. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar para você e te dar algumas dicas sobre acabamentos em móveis de gesso cartonado, Porque eu acho que uma das maiores dificuldades nos móveis de gesso cartonado é o acabamento. Porque a maioria dos móveis são pintados com tinta PVA e fica aquela cara de gesso mesmo, aquela cara de parede. Aquela cara de... de não, tem, não tem um fino no acabamento, não tem um glamour no acabamento. Então vamos lá. Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero já pedir você, se você não nos segue, siga lá no Instagram, arroba loucos por drywall. E se você é, não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Não paga nada, ative aí o sininho, deixe seu comentário deixe o seu like porque isso ajuda muito o canal e isso nos dá ânimo e força para poder fazer mais e mais vídeos aí para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu quero falar aqui sobre alguns tipos de acabamento que você pode colocar no teu móvel é, de gesso acartonado que vai ficar com um acabamento e uma valorização muito maior. Sei que algumas dessas dicas aqui, algumas dessas ideias, de repente você vai precisar de um marceneiro ou você vai precisar de um pintor profissional, porém... É... Você pode fazer uma parceria com o um marceneiro, você pode fazer uma parceria com um pintor profissional, ou até mesmo você pode dar a ideia para o teu cliente e ele buscar um outro profissional, ele buscar um marceneiro, ele buscar um pintor é, é, que possa fazer o tipo de acabamento que você está dando a ideia. O importante é que você mostre para o teu cliente que ele não é obrigado no final a ficar com o móvel lá com cara de gesso. OK? Então vamos lá. Primeira ideia que eu quero te dar aqui, pessoal, existe a fórmica. A fórmica, ela tem vários acabamentos, várias cores e é algo bem legal que também dá para ser aplicado. Já que a fórmica é aplicada em vários móveis de madeira, você pode aplicar fórmica em no teu móvel de gesso acartonado. Outra coisa que você pode aplicar também seria a folha de madeira que é algo que é mais simples de ser aplicado do que a fórmica, como também tem a né? que também é um material mais fácil de ser aplicado do que a fórmica. É só você colar a folha de madeira e depois você dá uma lixada nela para poder tirar qualquer tipo de, de imperfeição, depois invernizar. Quando você inverniza, fica um acabamento Perfeito de madeira, então é algo bem legal que dá para você aplicar e não é uma, algo complicado. Você consegue aplicar outra coisa que você pode aplicar são tintas diferentes da PVA, da tinta acrílica, já que a tinta PVA e a tinta acrílica elas são tintas que elas têm uma facilidade em. em em grudar sujeira, né? Elas sujam com muita facilidade e, e, e, e ficam com cara de parede, né? Você olha tinta PVA, tinta acrílica e te lembra logo parede. Dentro das tintas é, que você pode estar utilizando, né? Existem as tintas automotivas, tá? É, por exemplo, é, nesse, nesses modelos aqui, ó, Isso aqui é gesso, tá? Porém, foi pintado com tinta automotiva, tá? E deixa um certo brilho, né? Deixa uma. Faz uma diferença, com certeza, tá? Outro material que eu quero apresentar aqui para vocês é esse aqui, ó fica parecendo madeira, né? Como você pode ver, porém isso aqui é uma é um vinílico já com cola, você é o contact. Você coloca aqui, né? E fica bem legal, fica com aparência de madeira. Vocês podem até ver a placa flexual, né? A placa flexual, ela é uma placa que ela já vem acabada, ó. Ela já vem acabada, ela não leva fita, não leva massa. E você tem como fazer isso com esse tipo de material. E por último, pessoal, das dicas aqui, tem muitas coisas que eu poderia falar aqui, só que o vídeo vai ficar muito longo, ok? E por último tem a, a resina epóxi, tá? A resina epóxi. É, a resina epóxi, como vocês podem ver, é, ela deixa um brilho no, no móvel. E as vantagens que eu vejo na resina epóxi, é porque além do brilho, da, do acabamento, que é um acabamento muito bom, ela tem uma dureza muito grande. Existem resinas com uma dureza muito grande, né? porque a resina epóxi é o que faz o um porcelanato líquido, é o que faz mesas resinadas, bancadas para pias, entre muitas outras coisas que você pode fazer com a resina. Então, é, a resina epóxi você consegue cores diferentes, você consegue pigmentar, você consegue criar uma cor única, né? Então você consegue fazer uns trabalhos bem legal tá? Esse balcão aqui mesmo da empresa é, é um balcão que nós pintamos a primeira vez ele com tinta PVA, porém ficou aquela cara, né? Muito de parede e tal. E depois nós o que, que nós fizemos? Nós jogamos sobre ele... É uma resina epóxi e ele ficou diferente ele está aqui já há alguns anos aqui na empresa e você vê que é só passar um pano nele, limpa ele com muita facilidade e a resina está aqui firme até hoje, pedi aqui o Gabriel para mostrar aqui, esse, pelo menos esse pedaço aqui tá, só virar aqui assim tá bom, tá legal então, é, é algo que ficou bem legal e, e foi de forma muito simples, tá, Fui fazer ele, como essa mesa que eu vou mostrar aqui para vocês, essa mesa, ela era uma mesa, só que isso aqui não é gesso, tá pessoal? Essa mesa aqui, ela é, ela é um MDF, que eu fiz, eu tinha uns pedaços de MDF aqui, e eu fiz uma mesa aqui para poder é, tomarmos um café tal tal, é, e o que que eu fiz? Eu também lancei sobre ela a resina epóxi. Então resina epóxi é um produto que para mim seria o preferido, Ok? Então vamos lá pessoal, busque outros tipos de acabamento, se você tiver uma ideia de acabamento diferente, como um, uma textura de algodão, ou, ou de repente é, é um outro produto qualquer que você conheça e eu não, eu não me lembro, ou eu não conheça, deixa um comentário aqui, deixa um comentário aqui do que você achou do vídeo, e ajude aí o canal, tá bom? Fica aí essa dica aí para você que como eu, é louco por drywall.